Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais Eu espero que estejam todos bem Eu sou a Vânia, trabalhadora dessa Casa Bendita E hoje responsável pela reflexão da noite onde o tema será Amar o próximo como si assim é. E assim eu eh, tenho alguém que é a primeira vez que está aqui hoje na casa? De qualquer forma, todos bem-vindos. Quem tiver sentado atrás e perceber que eu diminuí meu tom de voz, levanta a mão que eu já aumento novamente. E assim eu convido a todos a sentar-se confortavelmente, fechar os olhos... Serenar os pensamentos, tranquilizar o coração, para que nós possamos aproveitar de todos os benefícios da espiritualidade que a gente se encontra desde as primeiras horas, preparando esse ambiente para nos receber. Vamos cumprimentar o nosso anjo da guarda, esse nosso amigo todas as horas, esse irmão querido e assim amparados por essas forças amorosas nós chegamos diante de Maria de Nazaré nossa mãezinha querida que ela nos envolva com seu manto azul de paz que ela nos ensine a amar e perdoar todos os nossos irmãos e amparados por esse amor Chegamos diante do nosso Mestre Jesus Que nós possamos sentir sua presença bem pertinho de nós E agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com Para podermos refletir sobre os seus ensinamentos E diante de Deus, nosso Pai misericordioso, amoroso Nós dizemos Pai nosso que está no céu, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje ele se encontra no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Algumas vezes nós já conversamos a respeito de quando Jesus entrou hoje em nós, ele trouxe um certo desconforto para os autores da lei, os estudiosos os da. Todo, de toda a revela primeira revelação, revelação essa que veio como figura central Moisés, onde veio os mandamentos, mas ele deixou bem claro que ele veio da luz. Tentando, perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, Jesus nos deixou a mensagem. Amar ao próximo como a mesmo. E eu convido agora a vocês que refletirem como nós... Estamos nos cuidando. Como nós estamos demonstrando nosso amor por nós? Sem, evidentemente, pensar nas questões materiais. Espiritualmente falando, emocionalmente, como nós estamos cuidando de nós? como nós estamos demonstrando esse amor de nós. É, o, é, eu tenho um, um, uma permissão que eu assisti do Haroldo Dutra Dias e que eu lembrei nesse momento quando eu fiz esse questionamento. Ele colocou de forma bem concreta essa questão. Quando nós entramos dentro do de um avião, a primeira Mensagem dada é, em caso de visualização, máscaras cairão, coloque em você primeiro para depois auxiliar o outro. E essa questão serve exatamente para isso. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso cuidar do outro se eu não me cuido e o um caminho seguro que Jesus em diversas mensagens que ele nos deixou é nós olharmos para dentro de nós e percebemos quais são as nossas maiores fragilidades o que, que é que é uma, qual o meu maior desafio que eu percebo que é um grande desafio na rotina que eu tenho no dia a dia, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. De quando eu sou colocada em alguma questão que me desagrada. Quais são as minhas fragilidades? O que realmente para mim é difícil? Quando a gente faz esse movimento de autoconhecimento. E de reflexão sobre as minhas fragilidades. Eu posso tratar dela. Eu vou, eu vou buscar caminhos que minimizem esses meus desafios. E a oração diária, conforme Jesus nos deixou, em tantas mensagens é, do Espírito de Mano, André Luiz, o poder do oração eu fiz um diagnóstico do que é minhas fragilidades, e ao levantar de manhã, antes de eu iniciar minha rotina, eu preciso buscar conexão com Deus. Eu preciso estar parada e intuída pelo meu anjo da guarda, como nós fizemos agora no início da oração. Esse nosso amigo. De que maneira ele pode me auxiliar? É neste momento que, antes de eu me levantar, eu peço a Deus que me dê um dia aonde eu possa avançar nos meus desafios. Que dê compreensão real das minhas fragilidades. Que me auxilie qual o melhor caminho. Isso eu estou trazendo para mim. Esse é o meu amparo. É saber... Que eu não estou sozinho. E tenho um Deus misericordioso, um Jesus que nos deixou os caminhos, a espiritualidade que está presente na nossa vida. Eu me levanto em si o meu dia já com consciência que eu tenho desafios, mas eu estou apagada, eu estou intuída. Quantas vezes no meio do dia. Nos dá uma angústia, né? Uma angústia que a gente fala de que está vindo essa angústia? O que aconteceu comigo agora que eu estou assim fragilizada? É o momento de dar aquela parada Uma água Entre em oração Em conexão Com o um plano maior Pedindo auxílio, pedindo proteção Porque os pensamentos Que nós nutrimos durante o dia os sentimentos que a gente vai acumulando durante o dia vai fazendo com que realmente a gente baixe a nossa vibração e no acaba que nós acabamos sendo às vezes é, prejudicado por algumas forças negativas então esse é o meu cuidado é eu orar por mim é eu cuidar das minhas fragilidades eu ter a certeza que amanhã vai ser melhor que hoje. Hoje eu caí, mas amanhã eu vou resolver de outra forma. Porque esse é o processo que nós estamos vivendo nesse momento, todos nós aqui encarnados. Esse momento de, outra, de aprendizados, essa oportunidade bendita que nós temos de estar nesse momento aqui. Então, é esse amor que Jesus quer que nós tenhamos por nós. Então. Resolvido a questão de que caminho eu vou buscar para eu me amar, para eu cuidar de mim, vem a segunda, o, a, a, o segundo tema desse do maior mandamento. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei que os profetas. Mateus 22, 7 a 12. Tratai todos os homens como querei que eles o tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Então é isso. Eu estou me cuidando, eu estou realmente cuidando de mim, estou demonstrando esse amor por mim e Jesus deixou o caminho de como amar o próximo. Uma das maiores caridades que eu acho que nós fazemos, que eu tenho certeza que fazemos, que a espiritualidade nos sinaliza, é ser bons exemplos. É ser aquela figura que pontua dentro do lugar como uma figura segura, que a gente possa contar com a palavra dela. Então eu estou cuidando de mim e Jesus me mostrou o caminho para amar o próximo. É fazer por um o outro aquilo que eu quero que faça também e jamais fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo tem um, um, uma parábola que eu quando eu estava até, estudando pena, ela me veio à mente, eu acredito que vai deixar ele, um, um, uma reflexão bem importante para nós, que é a parábola do filho pródigo eu vou contar rapidamente um fazendeiro, tinha dois filhos. O filho mais novo chegou para ele e falou assim. Pai, é, é, é, eu quero a minha parte de herança. Eu quero viver outra vida, eu quero viver outras experiências. Eu vou partir e eu quero a minha parte de herança. O pai fez a vontade do filho e deu a parte dele. Para que ele pudesse partir e viver a vida como ele achasse melhor. O filho mais velho ficou, continuou trabalhando com o pai, e ele ficou. Passado um tempo, uh, esse filho mais novo, que pegou a parte dele e perdeu, se partiu, perdeu todo o dinheiro. Entrou num sofrimento profundo, passou fome, passou sede, ficou desabrigado e voltou. Quando ele chegou na fazenda, ele encontrou o pai dele e o pai dele recebeu de braços abertos, feliz de ter retornado à sua casa. E o filho mais velho se perguntou como apontou os erros do irmão e partiu e criticou a atitude do pai. Se nós formos pensar Nessa situação, o filho mais novo foi irresponsável, imaturo e, e não valorizou nem um pouco o aprendizado e o apoio que ele teve dentro da casa dele. Errou. Se fragilizou, sofreu as consequências. Esse erro está escrito, todo mundo viu. Ele saiu e errou. Só que Filho mais velho, ele ficou ser mais previdente e para ele foi conveniente ficar. Ele estava ali na segurança. Só que ele estava completamente dominado pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, se a gente for avaliar, essas duas atitudes são doentes. São são atitudes erradas. Cada um ali com uma questão pertinente àquele erro. E muitas vezes nós somos o um filho mais novo. Algumas vezes a gente é o um filho mais velho. E a gente vai aprendendo, vai diminuindo ali, os nossos erros, buscando através dos aprendizados. Aprender com os nossos erros, mas algumas vezes nós tivemos atitudes do filho mais novo e outras do filho mais velho. Então, na verdade, como eu disse, os dois são atitudes que a gente precisa olhar para nós e entender as nossas fragilidades, né? Porque na verdade, Jesus, ele nos trouxe a lei do amor. Porque como é difícil a gente se colocar no lugar do caído, né? É muito difícil a gente falar, e se fosse eu que tivesse errado? A gente nunca olha para aquela situação difícil e fala, que bom, que bom que eu tenho já um aprendizado suficiente para não cair si nesse mesmo. Eu. Não é que nós vamos ser coniventes e apoiar o erro do outro. Nós vamos amparar aquele irmão caído para que ele possa se levantar e instituir o próprio erro. É exatamente isso. Quando nós compreendemos e entendemos o erro do outro, Aquele amigo que pede uma oração, aquele companheiro que pede uma ajuda, muitas vezes, financeira. Aquele familiar mais é difícil, que a gente tolera, às vezes, às vezes atitudes desagradáveis dele para que ele, é, é, de alguma forma, também consiga vivenciar outras oportunidades <risos> para melhorar o seu próprio íntimo. Sabe, o exemplo nós damos então eu acredito que quando Jesus colocou para todos os que estavam escutando um naquele momento amar a Deus sobre todas as coisas a gente só prova o nosso amor Deus, por Deus se a gente amar todas as suas criaturas e como é difícil e como provamos o no, nosso amor a Deus quando nós amarmos a todos como eu disse, não é ser colherente com os deus, mas é o amparo que eu posso dar para aquele que ele não precisa levantar sem nos esquecermos e nós esse amor se fortalece ao próximo quando nós cuidamos de nós mesmos quando nós nos amamos quando nós buscamos realmente compreensão as nossas maiores fragilidades. É, o livro Palavras de Vida eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Humano, ele, ele, ele tem uma, uma fala em relação a esse capítulo, a esse trecho desse capítulo, o maior andamento que nós estudamos, muito bonito, que complementa bem aí o, o que nós estamos refletindo. Boas obras. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, Jesus. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz, disse o Mestre. E muitas vezes julgamos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do céu. Contudo, Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, e não somente pelo verbo flamejante. Não apenas pela interpretação eficiente das leis. Interpretar não basta. Nós temos que sentir e aplicá-las. -se. Não somente pela prece labial, apurada com medo Nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência. Mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras. Seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com amor estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós. Atendamos, pois, o nosso próprio purigamento. Portanto, apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Mestre Jesus, esse nosso irmão que nos deixou todos os ensinamentos para que possamos realmente olhar para nós e termos a fragilidade, a humildade de entender os nossos desafios para que com o um coração repleto de gratidão Com muita determinação Nós possamos avançar a caminho da luz Que nós possamos realmente olhar o nosso irmão Como nós nos olhamos Como nós nos amamos E é assim que a humanidade possa avançar em busca realmente da nossa maioridade espiritual, dos nossos autorizados, porque esse é o caminho de todos nós. Cada um a seu tempo chegará no lugar necessário. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, agradecemos pelo dom da vida e com o coração repleto de gratidão, que nós possamos estarmos aqui na próxima semana, unidos no ideal do nosso avanço espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.